Não posso adiar a palavra. Quando te propus um amanhecer de frente, a terra ainda fervia é lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Quando te propus a conquista do futuro, vazias eram as mãos. Negras como Breu, o silêncio da resposta. Quando te propus o acumular de forças, o sangue nómada igual coagulava em todos os cárceres, em toda a terra e em todos os homens. Quando te propus um amanhecer de frente, amor. A eternidade voraz das nossas dores Eram igual a Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos seus e da terra Quando te propus olhos secos, pés na terra e convicção firme Surdos eram os seus e a terra receptivos às balas e punhais. As amaldiçoavam cada existência nossa Quando te propus abraçar a história, amor Tantas foram as esperanças comidas Insondável a fé forjada No extenso breu do canto e morte Foi assim que te propus No circuito de lágrimas e fogo, povo meu O hastear eterno do nosso sangue Para um amanhecer de frente Elder Proença Este é o segundo dia da Maratona Poética, se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, partilhe o vídeo com mais pessoas, subscreva e comente no YouTube, para que o YouTube possa sugerir o meu canal e os meus vídeos a mais pessoas. E assim, levaremos a nossa literatura a mais pessoas no mundo. Muitíssimo obrigado e até amanhã. Emílio Tavares Lima.